mas essa foto aqui na tua barraca é do teu pai, não é? É do meu pai, na época que ele tinha um apiário e vendia na porta. E o um jornal, saiu, do, foi publicada no jornal de Búzios essa foto. Ele era buziano? Não, ele era catarinense. Não, A catarinense? Morar, é, ele veio morar aqui depois que se aposentou. Mas eu já conheço o Búzios. Desde quando eu tinha 11 anos de idade, eu já estou com 68, a gente vinha para cá acampar, quando não tinha casa aqui. teu pai saiu de Santa Catarina de que cidade? De Vidal Ramos apesquera, é de, de lugar de coisa nenhuma. <risos> a cidadezinha bem pequenininha lá no interior. Ele era apicultor lá. Era, a família era apicultora, né? A família toda continua sendo apicultora. Essa depois que ele faleceu, esse mel tá vindo de lá da família. Aí ele vem lá de Santa Catarina? Isso, isso. A gente sempre sente o desaparecimento das pessoas. Ah, com certeza. Porque Não, ele ficava sempre ali sentado. Ficava ali sentadinho, exatamente. E aí, quando ele faleceu, como um dia já tinha uma clientela bastante grande, eles passaram a me cobrar mel, e da qualidade que ele produzia. E aí eu passei a trazer da. Da, de lá, dos próprios parentes, né, de lá da, de Santa Galera. E o, o teu pai veio que ano pra cá? Ele veio em 80, foi quando... Minha, não, ele veio em 79, veio morar ah. em 79, quando eu casei. Mas ele já frequentava aqui? Já frequentava, já tinha, já tinha gostado de casa, e a gente já vinha pra cá. Como é que era a vida aqui em Búzio quando você chegou? Bom, eu, eu, quando cheguei aqui, eu cheguei em 60... 64 eu cheguei aqui, isso aqui era a maravilha. Maravilha em que sentido? Em que sentido de, de não ter nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha... era lampião, a gente a água, era só da chuva. Era fantástico, a gente adorava nos passar naquela época, as férias eram de três meses, né? Aí vínhamos passar sempre, juntava a primaiada toda e vinha pra cá, alugava uma casa de pescador qualquer aí e aí vínhamos passar aqui. E a gente podia andar na rua, podia entrar, a vida era muito mais solta, muito mais divertida. E como é que era essa casa que vocês alugavam, a casa dos pescadores? Era uma casa atrás da minha, da onde eu moro, era do... Mas como é que era a casa? A casa tinha duas salas e dois quartos. Aí tinha o quarto das meninas, do quarto dos meninos, e aí tinha uma cozinha e uma banheira. E uma caixa d'água atrás, imensa, que ia cair a água da chuva, e aí tinha uma bomba manual, que meu pai botava, a gente fazia fila aos primos, cada um tinha que dar sem bombadas para botar água pra caixa de cima. E como é que era a a relação de vocês com os pescadores, com os nativos? Ah, meu pai era considerado um, Ele comprou, inclusive, aquele, aquela casa, aquele terreno, né? Quando o pessoal foi da, dos pescadores, quando fizeram aquele loteamento, para os pescadores saírem da, da, da beira da Praia de Manguinhos. A ah, gente tinha um monte de casa. Aí, pra, aí queriam construir... Fazer loteamentos mais chiques e tal. Aí ofereceram para os pescadores. Como ele já estava tão integrado com os pescadores, que ofereceram para ele também. <risos> Entendeu? Aí a gente ficou no meio de um monte de pescador. <risos> Morando, construiu a casa dele num terreno ali que era... Do lado era leleis, do lado era o olho da frente era... Enfim, de repente... Era, e o que quer dizer é que os pescadores foram expulsos da orla, como é que foi isso? Como é que foi essa transferência deles na beira da praia? Eles ofereceram a preço de banana os terrenos, né? Pra poder... e aí... E aí, foi isso. Mas é que foram convidados a se retirar, digamos assim. E como é que era o relacionamento de vocês, forasteiros, com os pescadores com os nativos? Excelente, a gente pescava com a Natalina, puxava, ajudava a puxar a rede. Lembra da Natalino? Não sei se você chegou a conhecer, mas a Natalina pescava ali na Praia de Manguinhos. E a única casa que tinha ali, que era da, da, da dona da enciclopédia britânica, ele botava. Dava a garagem de barco dela para ele botar as redes. Aí ele saía dali, a gente pegava e cercava, fazia a puxada de rede dali. E aí ele se enturmou de era porque ele adorava pescar, então passou a ser um dos pescadores. pescador alemão, digamos assim. Era o único que era é, louro e branquelo, então era, chamava ele de alemão. E o... Vocês assimilavam muito da cultura deles, eles assimilavam na cultura de vocês, como era esse tempo, Olha, é... no meu caso, quer dizer, eu pessoalmente eu era adolescente e eu passei a fazer, fiz amizade com o pessoal do CECEU, as filhas do CESEU são minhas amigas até hoje, desde os 11 anos de idade. Que tinha só a vendinha do CECEU ali, né? E a do em frente tinha a quitanda do Bené. Aí, aí tinha uma bomba de gasolina assim, não era um posto, era uma bomba de gasolina em frente à venda do Ceceu. E aí eu fiz amizade com, a, com as... Eu, particularmente, fiz amizade com as as meninas do Cesseu, aí elas me apresentaram outros, uns um rapazes, um... aí virou uma Foi fraternização geral, digamos assim. E você trazia os costumes, moda, do rio pra cá para elas, como é que era esse intercâmbio cultural? Olha, o intercâmbio cultural era legal, trazíamos muita coisa, muita... É, muito incentivo para estudar, porque aqui não tinha nada, não tinha escola. Que a gente chegou mais tarde, a gente chegou a levar uma pessoa daqui para lá, porque não tinha mais estudo para ela, ela queria estudar mais. Então ela foi para ser babado minhas meus filhos, porque eles ficavam na creche, eles estudavam o dia inteiro para ela fazer, ela fez com a escola técnica. Ah, o científico, não, o ginásio lá, e a escola técnica, e se formou em técnica de eletrônica, etc e tal. Então, quer dizer, foi assim, acho que foi um, um bom incentivo para o pessoal. E depois, quando eu vim morar, há 16 anos atrás, eu abri um cyber. E aí passei a contratar os meninos aqui como, como estagiários. E aí foi... Muito bom, não, porque eles assim. aprenderam informática e eu apresentei para eles, daqui não tinha cyber nenhum, nem tinha telefonia, não tinha nada. Então eu escuto. Apresentou ensinar. A internet para eles. Apresentei a internet para eles. Apresentei internet e ensinei. Desde muito curso, eles apre, aprenderam muito aqui. Foi, realmente foi, foi, foi muito gratificante para mim. Hoje em dia, por exemplo, um dos meus estagiários. É, minha, é meu fisioterapeuta pessoal. Uma das pessoas que, que eu incentivei muito para poder conseguir, fez faculdade e já fez é, especialização. E, e eu fico muito feliz de ver hoje, fisioterapeuta, baita fisioterapeuta. Ok, parabéns. <risos> ah, é teu nome completo? É Thelma Vanderlinde, Tarrice da Fontona. Autoriza usar a tua entrevista na internet? Autorizo, autorizo, lógico. Obrigado. Só queria falar uma coisinha. Fala, mais. lógico. É, depois, além do, do Mel, aí depois, quando eu vim pra cá, me aposentei, eu tinha que ter uma função. Aí eu gostava muito de fitoterapia, já tinha feito cursos de fitoterapia, aí eu passei a, a desenvolver. Uh, fórmulas de fitoterapia, fitotera pomadas, fitotera e cosméticos e, e tudo, essas coisas. E aí, agreguei ao, ao mel que meu pai já tinha tradição. Parabéns. Parabéns! Eu já usei vários fitoterapeutas teus. <risos> eles são, todos eles são, já têm é, sucesso, já tem relatos de... Não, pra várias... mim, dor muscular, eu uso uma fumadinha dessa aí. É, de arnica condirana. Exatamente, porra, ajuda muito. É, Ai, muito Tudo aqui funciona. Já, teve, já tive, não, tive não, retorno. retorno dos clientes de que funcionou deles. e aí volta de novo para comprar de novo. Eu sou um e... deles. Eu sei disso. <risos> e brilho. tem gente que consegue ficar esperando. <risos> pois é, deixa eu atender